Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa disciplina Transformação Digital e Sociedade. Nós preparamos um material que está todo disponível no AVA, em que selecionamos um material relevante para o embasamento e para as discussões teóricas que nós iremos fazer no âmbito da nossa disciplina. Nesse primeiro vídeo, nós iremos discutir o conteúdo do módulo 1, intitulado Homem e Tecnologia, um diálogo necessário para a cultura digital. Esse módulo, ele foi organizado em duas unidades. Essas unidades receberam também um título, né? A primeira delas é as revoluções industriais até a indústria 4.0 e a unidade 2, que é a ecoeconomia e a sociedade da informação com a quarta revolução industrial. Para cada uma dessas unidades, nós selecionamos uma série de materiais é, com leituras obrigatórias, a, com as leituras complementares e também videoaulas de apoio. Então, é importante que vocês acessem todo esse material para que a gente possa tirar o máximo proveito do conteúdo que foi preparado especialmente para você. Bom, e no contexto, então, da unidade 1, nós temos como objetivo de aprendizagem que a gente possa conhecer um pouco mais as discussões que se fazem acerca das revoluções industriais e as principais implicações e os impactos na transformação e na cultura da era digital. Nós agora iremos é, fazer uma retrospectiva a respeito dessas revoluções para entender um pouco em que âmbito, em que momento histórico é que elas aconteceram e como essas transformações, essas revoluções impactam diretamente a nossa realidade. Portanto, a primeira revolução foi intitulada a Revolução Mecânica. Ela estava principalmente baseada na lógica da tecnologia de origem mecânica, portanto, é, teve início ali no final da, do século 18 e ah, os equipamentos, as máquinas, funcionavam sobretudo a partir da energia mecânica e dos motores a vapor. Esses equipamentos eles foram produzidos né, a partir ah, dos estudos e das pesquisas com a tecnologia que era disponível no momento. Né? E nesse momento, então, a gente começa a perceber uma organização da força de trabalho, que até então era principalmente uh, o trabalho de manufatura, e a gente começa a perceber a organização das fábricas, surgimento e organização das fábricas, para atender demandas de um comércio que começa também a expandir e ter uma demanda de produção cada vez maior. Então, é, dentro da Revolução Mecânica, nós começamos a ver um movimento de expansão da força de trabalho e da organização das fábricas. Então, as fábricas, principalmente as fábricas têxteis, começam a operar com máquinas que substituem a força de trabalho humana, a força de trabalho manufatureira. Essa modificação, essa revolução industrial, ela tem um impacto direto na sociedade e na forma como as pessoas se relacionam com o trabalho e com as suas próprias vidas. As dinâmicas da relação com o trabalho, da relação social, começam a sofrer as primeiras grandes transformações a partir do que nós chamamos da primeira revolução industrial, que é, então, a revolução mecânica. Um segundo momento, né, uma, a chamada segunda revolução industrial, foi a revolução elétrica. Esse foi um momento histórico em que, a evolução da ciência, a evolução das tecnologias, levou a um processo que se convencionou chamar de processo de eletrificação das máquinas. Portanto, o, o estudo e a, a evolução né, das, das técnicas, dos equipamentos, levou ao surgimento, à criação do condensador, que aí era uma peça que funcionava como um armazenador de energia, e que fa faria então as máquinas serem automatizadas, desempenhando assim é, um papel importante na realização de atividades que até então eram feitas pela mão humana, e que passa a ser desempenhada pelas máquinas de uma maneira ah, muito mais facilitada, conseguindo é, desempenhar atividades ah, numa sequência né, de tempo, numa sequência de força, é, que a máquina concentrava muito, muito menos energia ou, ou dispendia muito menos energia do que as pessoas, do que o ser humano para desempenhar. E, e essa modificação, ela é, redesenha todo o, preço, todo o processo de funcionamento das fábricas. Né? Nós temos aí, então, uma modificação né, dos parques Fabris para o sistema de produção em massa. Então, a partir dessas máquinas elétricas, as fábricas simplesmente não param de trabalhar, os turnos se duplicam, triplicam, as fábricas funcionam constantemente porque a máquina ela não necessita dos intervalos, do descanso, e não tem as mesmas demandas que o humano possui. Então, esse processo é um processo que modifica assim de uma maneira profunda a relação do trabalho e a relação de produção é, dentro do contexto das fábricas e os seus impactos no contexto social também. É, esse momento histórico aqui é marcado também né, pelas contribuições ali, é bem conhecido né, o, a teoria do Henry Ford e de outros autores é, da área da economia que vem fazer toda uma proposta, uma organização é, de funcionamento desse sistema a partir da revolução elétrica que impacta grandemente né, no funcionamento uh, das fábricas e da força de produção é, que nós tínhamos até o momento até então então aqui fica marcada né a segunda Revolução Industrial nós temos então a partir daí a terceira Revolução Industrial esse aqui é um outro momento histórico é ali por volta da década de 1970 em que além de, das máquinas aí estarem já é, com o seu funcionamento né, de, por meio da energia elétrica, nós temos a contribuição das tecnologias é, da informação, né, com a chegada dos computadores, que armazenam informações, que conseguem é, processos é, automatizados que vão ser repetidos pelas máquinas. Então, aqui a gente tem uma revolução no sentido de reprogramação das próprias máquinas né e as máquinas então conseguem ser automatizadas elas conseguem ser programadas com uma interferência mínima humana e isso também é algo que tem um impacto muito grande no funcionamento e na organização das fábricas no, no funcionamento e organização do trabalho Uh, nós temos aqui um episódio, né, de modificação dessa dinâmica, uh, um impacto muito grande na força de trabalho desempenhada pelo homem nas fábricas, então nós temos aí a substituição do homem pela máquina, né, é, que já vinha acontecendo desde a primeira revolução, mas que vem a cada uma dessas revoluções se intensificando e que tem essa marca importante aqui no, na terceira revolução, que é da automação. Esse momento... É, em que os computadores começam a trabalhar né, com as máquinas é, criando rotinas específicas e que, que se reproduzem possibilita também que essas fábricas continuem produzindo e aumentando sua produção em larga escala. Então esse é um, é um momento marcante também na nossa história e que uh, faz aí uma virada sobre a organização da força de trabalho. Né? Então, essa é a característica assim, mais marcante desse, desse período da revolução, da terceira revolução, que seria a automação. E na sequência nós temos o que se convencionou chamar de quarta revolução, a indústria 4.0. É é, esse é um momento histórico de muito impacto uh, na, na nossa organização social, nós, os teóricos, os pesquisadores dizem que nós estamos ainda passando é, por essa revolução, né, pela indústria 4.0. Nós temos aí, nesse período histórico, uma presença grande, é, é, grandemente marcada pelas tecnologias, pela inteligência artificial pela Big Data, robótica. Então, nós temos elementos da evolução das tecnologias digitais agindo diretamente nos, nas fábricas, nos processos de produção e na organização, reorganização da sociedade e das forças de trabalho. Então, é, nós temos aqui né, grandes mudanças, nós percebemos, é, acho que nós, na nossa realidade, todos nós conseguimos perceber a presença dessas tecnologias é, no nosso meio, de alguma forma, quando a gente vai é, realizar alguma operação bancária, quando a gente vai fazer alguma transação em que não precisamos mais da presencialidade, nas assinaturas digitais, nas transações financeiras, enfim. Há uma série no comércio eletrônico, há uma série de procedimentos e condutas sociais que foram modificadas também por conta dessa revolução que é a revolução da indústria 4.0 essa é uma indústria que é, a gente poderia dizer que tem aí o seu início ali na virada da década de 80 para 90 e que há, até o presente momento está em curso né e o que os pesquisadores também nos indicam é que aquilo que se pensou ali é, em inícios da década de 90 como uma projeção para o futuro, é o que está sendo, nesse momento, materializado pela indústria 4.0. Portanto, é como se nós estivéssemos vivendo no presente aquilo que há 10, 15 anos foi pensado para um futuro. Né? Então, numa velocidade muito grande, numa velocidade que ah, nos envolve a todos dentro desse processo de mudança. Então, dentro também daquilo que nós propomos para as discussões e para os estudos da nossa disciplina, é, nós temos uma leitura que vai tratar um pouco também dessa quarta revolução industrial, mas que tem é, uma, uma vertente para a questão da ecoeconomia né, e a sociedade de informação. Como é que a gente opera é, dentro de toda essa transformação, de toda essa mudança, como é que a gente opera pensando nessas questões que são questões hoje é, muito debatidas, né? a questão das mudanças climáticas, é, as agendas das, das cidades, como é que as pessoas participam num planejamento de conservação da biodiversidade, de manutenção dos nossos ecossistemas. Então, esse é um aspecto que tem ganhado um espaço muito grande, é, não só né, na questão... É, dos governos, mas também é, da economia. Isso tem tido um impacto muito grande sobre é, como é que se organizam também, como é que as forças, né, as indústrias, a sociedade, de uma maneira geral, se mobilizam em torno dessas questões. É, os pesquisadores nos indicam que o Brasil, é, apesar de ser um país industrializado, ainda está em processo, em vias de desenvolvimento e que a indústria no nosso país representa apenas cerca de 11% do PIB total do país. Portanto, ainda é uma fatia muito pequena da nossa, do nosso PIB. Então, a gente precisa expandir muito em termos de é, parque industrial, da forma como, a, do alcance da produção das indústrias, e como a, a indústria impacta na produção né, e nos índices econômicos do nosso país. Uh, mas uh, os autores eles vão nos provocar para nós pensarmos, enfim, todo esse processo da quarta revolução industrial, né, dessa indústria 4.0, como um momento de uma macrovisão, um momento em que nós precisamos olhar lá para fora, olhar para o que acontece no mundo, e depois voltar os nossos olhos para a nossa realidade aqui do Brasil, pensando em modelos socioeconômicos sustentáveis, em oportunidades de não só melhorar a condição das pessoas que vivem na nossa sociedade, mas que efetivamente a gente possa colaborar para a transformação do nosso país. Portanto, é, é realmente um, um desafio muito grande né, pensar não só na questão do desenvolvimento, mas pensar também em como nós podemos fazer esse processo ser o mais é, positivo socialmente, ecologicamente, economicamente para todos nós enquanto sociedade. Bom, avançando né, nos estudos e nas leituras que nós propusemos nesse módulo, nós é, vamos fazer também um olhar sobre as mudanças e a perspectiva do digital é, e que impactos é que nós temos, né, que nós recebemos no contexto, nos contextos sociais. E para isso, é, a gente vai pensar na relação de trabalho que tem se estabelecido e que tem sofrido impacto por conta de todas essas modificações, num espaço de tempo muito curto. Né? Historicamente, a gente vai falar aí desde a da primeira revolução industrial até a que nós estamos vivendo atualmente, de um espaço de tempo muito curto com mudanças profundas. Então, uma das primeiras coisas que nós percebemos como é, impactadas por essas transformações são os modelos tradicionais de trabalho e são as relações de trabalho que são produzidas nesses contextos. Né? Nós, se formos analisar, não muito, não é assim uma, uma realidade muito longínqua, o trabalhador da fábrica, com é, a sua rotina muito estabelecida, é, com toda uma, uma conduta com os manuais a serem seguidos, enfim, algo muito previsível, muito planejável, algo que tinha um controle bastante grande é, e que era uma, quase como uma, uma repetição de uma rotina, que não se modificava muito. Atualmente, nós sabemos que mesmo nas grandes indústrias, nas grandes fábricas, ah, alguns elementos de inovação né, das dinâmicas de produção é, exigem que esse trabalhador tenha uh, uma atualização dos seus conhecimentos ao longo de, toda, de todo o todo seu tempo de trabalho, toda a sua vida de trabalhador. Um, a gente percebe que não só a mudança né, do parque industrial, como a mudança nos próprios processos e procedimentos impactam na vida dos trabalhadores. E isso exige né, novas dinâmicas, exige novas posturas, né, tanto da, da parte empregadora quanto a do empregado, e todas essas questões elas vão impactando nas nossas relações sociais também. Então, alguns pontos que nós destacamos né, nessas transformações aí do mundo do trabalho seria o aumento da competitividade, porque com toda essa mudança, né, com todo esse aparato tecnológico disponível, ah, as, os produtos e os processos estão cada vez mais sofisticados, e isso faz com que a competitividade aumente, né? Então, vários fatores são colocados aí como desafios dentro desse processo de produção. Uh, um outro aspecto que é importante destacar é a diminuição do ciclo de vida e do desenvolvimento de produtos. Então, nós antigamente, né? Me lembro da minha avó comentando que a televisão, né? Que tinha desde a primeira infância, é, e eram poucas as famílias que tinham televisão, há uns anos atrás, é, manter aquela televisão ao longo de toda uma, uma geração era algo assim, né, louvável. Hoje em dia, a lógica que nós é, funcionamos é que nós, assim que sai um novo equipamento, nós queremos substituir o, o equipamento anterior, né? Então, nós queremos nos atualizar em relação à modernização tecnológica. Isso faz com que é, o ciclo de vida do produto diminua, e aí a indústria também começa a acelerar o ciclo de produção e desenvolvimento de novos produtos. É uma demanda que é cíclica do consumo e do consumidor e que vai gerando aí também impactos na organização da nossa sociedade, no funcionamento da nossa sociedade, né? em todos os âmbitos. Dentro de todos esses processos aí, é lógico que nós também temos a, a transformação, a mudança no mundo do trabalho e a mudança nas expectativas dos trabalhadores. Então, nós come começamos a perceber, por exemplo, que um, os direitos dos trabalhadores, que era algo que, enfim, até o, alguns anos era muito celebrado, hoje em dia nós vemos uma mudança na perspectiva. É, principalmente dos mais jovens, de não ter tanto desejo de desempenhar a função de empregado, mas de ser alguém que vai ocupar né, o, o lugar de empregador ou que seja autônomo. Né? Então, é, a lógica da empregabilidade modifica também e, a, inclusive, os direitos né, acabam sendo impactados dentro dessa lógica, dessa dinâmica, em que os papéis são modificados, né, então antes talvez parte de nós desejasse ter um emprego estável, desejasse ter um concurso, né, e, e ter a segurança é, adquirida, garantida por lei, hoje já não seduz é, parte da população e muitas pessoas preferem empreender e é, alçar aí novos caminhos, né, trilhar novos caminhos rumo a um, uma lógica é diferente de trabalho, né? Isso é bem presente nos nossos dias. Ainda sobre é, essa essa questão, né, da do mundo do trabalho, das transformações do mundo do trabalho, essas novas formas de organização, né, das empresas, e aí nós temos, né, os modelos clássicos em contraposição aos modelos mais inovadores. E temos ainda né, mesmo que nós estejamos nos atualizando, alguns setores que se mantêm ainda muito presos né, ao que era o modelo mais tradicional de organização, né, o modelo mais clássico de organização. Então, nós estamos vivendo um momento de transição e essas tensões entre um modelo e outro, elas também geram, né, de alguma forma, é, alguns embates e conflitos muito dentro do âmbito dos direitos do trabalhador, né, porque por estarmos nesse processo de transição, temos aí ainda um, um grupo grande, né, de trabalhadores que têm seus direitos garantidos por lei, e nós temos um outro grupo de trabalhadores que se, um, se voltam para uma nova, um novo formato, uma nova proposta, né, de, de modelo de trabalho, e que, é, já não tem assim tantos direitos trabalhistas, então nós vivemos aí um momento de transição em que algumas coisas ainda estão sendo definidas, né e nesse processo ainda há alguns embates e alguns conflitos que nós vivenciamos, né? nós podemos hoje é, citar, por exemplo, questões de acidente de trabalho com pessoas que... É, estão desempenhando aquilo que se convencionou chamar de uberização do trabalho, né? Que seriam as pessoas, os motoristas de aplicativo, os entregadores de aplicativo, são pessoas autônomas que não têm um, um vínculo é, empregatício e como tal não têm os seus direitos garantidos. Mas nós temos aí relatos, né, de casos de acidentes de trabalho. Nós temos relatos de casos de situações de necessidade de um apoio, de um atendimento em que esses direitos não estavam garantidos. Então, esses são aspectos que também permeiam aí toda essa transformação e que também estão em discussão e que nós precisamos acompanhar essas discussões, né? Uma das coisas que é também um impacto grande trazido pela quarta revolução industrial é que agora, com a evolução das tecnologias né, e com o digital nos fornecendo espaços e tempos diferenciados, nós não temos mais tanto a necessidade que nós tínhamos antes de espaço, de mão de obra, então tudo isso acaba sendo modificado, substituído por... Uh, plataformas que alojam lojas que alojam propostas de serviço de venda de né de vários tipos de comércio uh, trabalhadores substituídos por uh, dispositivos eletrônicos né por máquinas por robôs então dentro desse processo da Revolução Industrial né da quarta Revolução Industrial nós temos aí ainda em curso todo um processo de modificação que tem impactado a nossa relação tanto de produtor quanto de consumidor e nós estamos vivenciando esse processo. Então, muito do que está acontecendo ainda está sendo planejado, pensado, revisto, considerando toda essa mudança, né todo esse processo que está em ebulição nesse exato momento. Né? Então, há muitas coisas que ainda estão é, sendo geridas, sendo discutidas e sendo pensadas dentro desse contexto. Mas assim, é, resumindo, né, o que nós é, discutimos aqui nessa unidade é que as relações mudaram, né? E essas mudanças nas relações do trabalho, elas é, desencadeiam uma série de outras questões, uma série de outros impactos na vida de toda a sociedade, né? na vida de todos nós como, como um todo. Né? Mesmo nas dinâmicas em que ah, já está muito bem desenhado, muito bem estabelecido aquilo que se entende como é, o comércio digital, o comércio eletrônico, ah, essas mudanças né, do consumo digital, do governo eletrônico, muito disso ainda está em discussão, ainda está em... É, desenvolvimento e como tal ainda é em discussão né formação. e é por isso que é importante que a gente se aproprie de toda essa informação se aproprie de todo esse conhecimento para que a gente também participe nesse processo não somente como consumidores de tudo isso mas como produtores e participantes dentro desse processo que sem dúvida indiscutivelmente é um processo de uh, transformação digital, é um processo que nos coloca num lugar diferente na sociedade, e por isso demanda também posturas diferentes de todos nós. Então, uh, convidamos para que vocês aprofundem as leituras, os estudos, em todo o material que está disponível, e nos vemos em um próximo encontro. Até mais.